Beleza, cambada. Seguinte, eu resolvi fazer um vídeo explicando a instalação de programas e drivers no Linux de modo fácil, tá? Porque assim, eu recebo alguns comentários do pessoal pedindo para explicar como é que instala driver no Linux. Então eu vou explicar mais ou menos do modo difícil até o modo fácil, tá bom? Vamos lá, o primeiro seria compilando o kernel. Esse é o modo mais difícil que tem. E não, eu não vou explicar como compila kernel agora. Eu pretendo fazer um roteiro explicando como é que faz compilação no kernel Mas eu quero fazer alguma coisa de forma mais enxuta galera Porque assim, é igual teve um inscrito no canal quando lançou o kernel 4.0 o inscrito vai me perguntar como é que fazia pra compilar o kernel Compilação de kernel não é difícil, ele é trabalhoso E galera, se já é trabalhoso a gente compilar o kernel imagine explicar Pior ainda, imagine explicar a alguém via chat É lógico que eu não vou explicar Deixa isso para um futuro vídeo, tá galera? Eu tô enrolando isso tem tempo, desde aquela época lá do... DualShock do 4 Que eu falei, mostrei lá assim... É, no Make Man no Config, mas eu falei que eu não ia explicar e até hoje eu não expliquei Mas tá, uma das formas seria recompilando kernel Mas, meu, você não vai perder tempo recompilando kernel, né? Vamos de modo mais... Fácil um pouco Primeira forma seria o seguinte, você abre o terminal e, bom, você vai usar o comando LSPCI. Tá, pra quem não sabe, o comando LSPCI, é... você que vem do mundo Windows vai entender da seguinte forma: imagina o Everest. Ou imagina o AIDA 32. É exatamente isso, é isso que o comando LSPCI é. Ele é pra você listar o seu hardware. Então tá. Dentro dessa lista de hardware, galera, ó, se vocês verem aqui, ó, tem aqui VGA, Compatible Controller, NVIDIA, Corporations, esse troço todo. O que, que a gente precisa, galera, desse quadro 600? Se a gente for fazer um LSPCI-V, a gente lista informações de, vamos dizer, sub rotinas coisas mais fundas, tá? Você vai ter lá a especificação, né, do seu hardware, mas você vai ter subsystem, flags, memory, IO ports, virtual expansion ROM, compatible... Qual o driver que está sendo utilizado e quais os módulos que ele está utilizando? Esses módulos teriam recursos adicionais para aproveitarmos melhor o nosso hardware, tá? Já no... se você quiser só saber o hardware, o kernel, quer dizer, o driver, digita ls-pci-k. Ele vai indicar para você de cara qual o driver que você está utilizando para carregar o seu dispositivo. Fechou? Então tá. O que a gente precisa é essa frase aqui, ó. Quadro 600. Quadro então, se a gente for no site da NVIDIA, vamos lá, nvidia.com.br e tal, uh, vamos lá em Drivers, tá, baixar NVIDIA Drivers, tem aqui ó, quadro, uh, tá, já apareceu de cara 600, por quê? Porque nós temos uh, quadro 400, quer ver ó, eu clicar aqui. 410, 600. Tá, a gente quer 600. Em sistema operacional só o Windows. Mas se você clicar em mostrar todos os sistemas operacionais, você vai ver ali, ó, driver para Linux, para FreeBSD, para Solaris, para macOS. É um monte de driver que tem, tá, galera? Então a gente quer Linux de 64 bits. Long live driver, manda procurar. Ele aparece esse aqui, o 384.98, eu mando baixar. Só aceito o termo. E boa! Lá vai baixar o driver. Manda manter. A gente pode ver aqui sobre a licença dele também, tá galera? Hum, tá, e voltando aqui a gente pode ver hum, os destaques de lançamento, né? Correção de bugs, um monte de coisa. Quais as placas de vídeo suportadas. As informações adicionais, uh, Vulkan com flipping. Uh, isso aqui foi o que eu usei em 2007, para poder instalar o driver. Esse ponto barra Nvidia aqui, ó. Foi o que eu fiz devan 4, mais ou menos. Tem o que mas é só pro Suzy, tá, galera? Mas basicamente são informações que a gente pode utilizar para instalar o driver É que aqui no Suzy a gente pode usar o IAST né, para fazer a instalação de modo fácil Beleza, no meio disso tudo a gente pode fazer de modo fácil Que é indo em preferências, hardware uh, Drivers adicionais e ele carrega para você, tá galera? Aqui é o modo mais fácil que tenho. Não tem como o usuário falar assim, ah, é difícil instalar driver no Linux. Distribuições como o Ubuntu, ó, ele já reconhece para você. O meu já tem tá instalado aqui o 4.600 ó, que eu queria, mas o meu veio com o Zorg. Aí eu selecionei simplesmente o driver proprietário, né, o binário da NVIDIA, proprietário e testado. E adicionei também esses micro códigos aqui do processador, da AMD que eu utilizo Feito isso eu mando aplicar as alterações E boa Reiniciei a máquina e acabou Foi embora Já que eu falei em questão de instalação de driver Eu acho que vale a pena mencionar mais umas duas ou três coisas aqui Que uma delas seria, por exemplo, instalação de programas Né Tá, Eu separei esse vídeo aqui, que você pode usar, por exemplo, o Ubuntu Mate Welcome, já que eu estou usando o Ubuntu Mate. Na verdade a pronúncia é Matê, né? Então tá, ele carrega essa interface gráfica aqui pra você, você clica em software. Ah, você tem vários tipos de acessórios, jogos. Ah... Software multimídia, por exemplo, a AudaCity. Simplesmente mando clicar em instalar, clico aqui no BuckQueueue, mando aplicar as mudanças. Beleza, começou a carregar. Ele me pede a senha, eu digito a senha. Deixa besteira esse negócio do pessoal falar que senha é inútil, tá, galera? É um... Não, isso é uma coisa muito importante. Ainda vou tratar em um vídeo à parte sobre isso aí. Beleza, ele começou a instalar. Boa, clico aqui agora em aplicativos, som e vídeo, Auto city. e pronto, carregou. Eu não precisei fazer nada com o terminal, galera. Bom, uma coisa foi a questão da instalação de programas, outra seria a atualização do sistema. Bom, esse aqui por exemplo, ó, é o um atualizador de programas, eu não precisei fazer nada, ele pulou na minha frente o pop-up, como se fosse um pop-up, eu simplesmente clico em instalar. Posso ver aqui em detalhes. Ele mostra o que está sendo baixado. Bom, beleza. Ele baixou tudo. Agora está instalando. Depois me pediu a senha. Só não gravei a partir da senha. Mas está valendo. É a mesma coisa da instalação dos programas. tá? Leva até um tempo mesmo. Mas aí, ó, fechou. Os programas desse computadores estão atualizados. Só dou um OK. Boa, não fiz mais nada. Não fiz mais nada, só isso. Na atualização. É, você pode agendar para quando vai vir a atualização, mas se você tiver pressa, igual geralmente eu tenho, né, eu mesmo vou lá e clico para poder ver se tem atualização. Você pode fazer da seguinte forma, duas delas, né, clica em sistema, no Ubuntu Mate Welcome. Clica em software, boutique. Você vem aqui em correções. Manda atualizar a lista de fontes. Ah, vou ver o detalhe aqui. Fechou, fez com sucesso. Agora manda atualizar os pacotes instalados. Digito a senha novamente. Isso é uma medida de segurança, tá galera? Veja os detalhes. Beleza, ó, já está mandando a instalação toda. Oh, ó, tudo atualizado ó. Ah tá, precisou ir lá no Ubuntu MATE Welcome, vou lá em correções e tal Que é o um modo mais fácil ainda que no Ubuntu MATE galera Que é simplesmente, ó, tô aqui com o terminal aberto ó Clico em sistema Põe em administração e atualizador de programas. Só vai aparecer pra mim aqui aquela mesma janela que foi do automático. Beleza, ó, aparece a lista do que vai ser atualizado. Deixa eu expandir aqui. Ó. E é isso aqui que vai vir. Posso clicar em instalar agora, mas vamos ver aqui umas coisinhas, ó, descrição. Essa descrição, quando eu clico em cima do pacote, ele me mostra o que, que é. Tá? Bom, vou receber 125 MB. Vejo aqui nos detalhes, ó, clicando em cima desse pacote é que vão vir aqui a descrição. Vai vir até um kernel aqui pra mim. Beleza, manda é, instalar agora. Digita senha. Fechou, vejo os detalhes. Vai demorar pra caramba porque são 120 MB e minha internet não é da grande coisa. Isso aí, tá desempacotando os, os programas agora pra poder instalar. Beleza, tá instalando o kernel novo, né? Então, assim, acabou. Ele pede pra reiniciar depois eu reiniciei agora, porque trata-se de um kernel, tá galera? Então eu tenho que reiniciar a máquina pra poder utilizar ele no, o novo agora. Se bem que a Red Hat e a trabalharam no desenvolvimento de um patch, né, que você não precisa nem reiniciar a máquina quando você instala um novo kernel. A última coisa que eu quero mostrar é a questão de montagem de dispositivo. Bom, o usuário de Windows ele é, é difícil explicar a questão de montagem de dispositivo. Mas é assim, você tem um HD lá, ele não está pronto para você usar. Você tem que digitar o comando mount para ele abrir o HD para você e você explorar os arquivos que estão lá dentro. O comando mount Inclusive, a Microsoft copiou a ideia do mouse, que seria o botão de que você tem no Windows. A Microsoft está errada nisso. Não. Liberdade número 2, se não me engano, é liberdade de poder estudar como funciona, não é? Então, tá certo. Mas, bom, eu preciso abrir o terminal para fazer isso também? Não, galera. Ó. Tenho aqui dois HDs, um de um Tera e um de dois. Só clico em cima dele digito a senha. E, boa. Feito aí, ó. Isso aqui são meus arquivos. As que eu tenho da Linux Foundation, quando eu estudava lá Linux Magazine, tem inclusive uma das revistas que eu gosto pra caramba E desmonto, ó Simplesmente clico no ejetar e... Acabou, vai embora Então é isso galera, só quis fazer esse vídeo pra mostrar que Linux não é difícil assim igual todo mundo imagina, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido que teve gente que pediu questão de instalação de driver no Linux Tá? E eu espero ter ajudado aí a galera é isso aí, um abraço e falou!